Olá pessoal, vou falar a respeito da personalidade imposta. O que é essa personalidade imposta? Você é hoje em virtude daquilo que fizeram com você lá na sua infância. Tudo aquilo que colocaram para você, falaram para você, né? aquilo se tornou verdade. Então é uma verdade inquestionável. Você passa a ser daquele jeito. E essas coisas nós aprendemos por quê? porque nossos pais ou quem estava lá, nossos avós, sei lá quem foi, nos falavam coisas e nós entrava em nós e aquilo se torna verdade. Um exemplo é sapato virado, chinelo virado, morre a mãe. E tem mais um outro, gato preto, né, essas coisas nada. Algumas a gente não dá bola, não está nem aí, mas outras estão em nós. O dinheiro é sujo. Mas o mais terrível de tudo são aquelas em que você não percebe. Porque você é assim. Então, eu... Falo de mim agora. Lá na minha... Né, a minha busca, a partir de uma certa idade da minha vida, a partir de do lá dos 20, 20 e poucos anos, a minha busca era me tornar uma pessoa bem sucedida. Mas era tão forte isso em mim, que eu fiz vários cursos, muitos cursos, na verdade. E muitos trabalhos. E fui instrutor de uma empresa multinacional, em termos de de entusiasmo, de ficar rico e ficar poderoso, mas eu nunca fiquei, nunca virava. Por que isso acontecia? Porque lá na infância, eu via meu pai sofrendo tanto, né era uma espécie de um sofrimento, uma angústia no reclamar a respeito de dinheiro. Nós tínhamos, meu pai era uma pessoa que ficou muito bem financeiramente e muito rápido. Morreu com 42 anos, mas morreu com vários imóveis, morreu bem bem termos financeiros. Né? Mas era uma, sabe, a gente comia pão com banha e, e alho e sal ah, para poder ter coisas. Entendeu? Então meu pai comprou lá um terreno, uma casa lá, e aí não tinha dinheiro para nada. E a gente comia pão hein? com banha, banha com alho, mas tava alho, né? E sal. Era isso que nós passávamos no pão durante muito tempo. Então, ela sempre foi uma coisa assim, sofrida, uma coisa doída para se ter alguma coisa maior. É uma maneira de ser, é uma maneira de viver. Cada um escolhe a sua. Talvez eles fossem felizes assim, porque não tem um imóvel depois. Mas, o que registrou em minha, em minha mente é esse sofrimento. Entende? Então, para se ter coisas, para você crescer, para você chegar a algum lugar, precisava passar por todo aquele sofrimento. E aí eu não. Eu fugia daquilo, né? vivia lá, não tinha outro jeito, estava lá, tinha que sofrer, mas a minha mente fugia. Então quando eu me tornei adulto, eu sempre fugi de sacrifícios, por isso eu não construí patrimônio. Estou começando a construir agora, vou começar a construir agora, tinha mais de 60 anos. Mas até os 60 anos eu ganhava tanto, ganhava um tanto a mais, gastava um tanto a mais. Então, de onde veio tudo isso? Lá da minha infância, eu estou dizendo que na minha infância eu não segui o conselho do meu pai, o jeito que ele era, eu fui contra. Então, se você vê, por exemplo, né, lá na infância, é, você vê o seu pai batendo na sua mãe, ou vice-versa, naquele brigueiro todo, vai acontecer duas coisas, ou você vai se tornar igual, vai fazer as mesmas coisas, ou você vai ser o contrário. Por isso que geralmente é o que acontece, o pai muito bravo faz filhos muito mansos, Geralmente vai para outro lado, então não existe o um equilíbrio. E isso vem lá na sua infância. Só que lembre-se, não se enxerga isso. Então, se você deseja, por exemplo, namorar numa boa, ter um bom relacionamento e não consegue, tem alguma coisa lá no passado, vai ter que voltar lá na sua infância, né? Não vai precisar resolver nada lá, é só conhecer o que você faz. Porque o que passou, passou, tá lá, já foi. O que vem vem também vem, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então é no teu presente. Você vai ter que começar a observar o teu comportamento. Você quer ficar rico? Então é que tipo de comportamento você tem que não te faz isso: dormir demais, é, gastar demais, né? É, não ter iniciativa, não ter criatividade. Bom, não sei, tem várias coisas que impedem você. E se você desejar ficar rico, né? Tem um livro aqui que eu vou estar em fácil. É, saiu meu livro daí. É não tá aqui, ó. É Onde é que está? Opa, tá está aqui. Está é. aqui. Ó. Esse livro aqui é para você ficar rico. Leia ele. Eu li no mínimo dez vezes ele. E ele tem assim, vai lá, lá na frente, leia, volte para trás, leia aquela petro e tal. Eu li e não ia. Por quê? Porque dentro de mim está uma programação para viver a vida e não para ficar sofrendo para ter dinheiro. Então, hoje eu compreendo isso, eu consigo ver essa programação minha lá e estou mudando. E aí é possível mudar e você pode ser feliz e vai trabalhar mais, vai ser mais produtivo. Mas tirando aquelas tranças lá do passado. Então, pessoal, a personalidade imposta não é algo que você tenha controle. Você não consegue. Como é que você não enxerga por que você é assim? Né? O cara não consegue comer tomate, não gosta de comer tomate. Por que ele não gosta? porque lá na infância ele viu alguma coisa. Eu comecei a comer é, verduras e vegetais depois, do, lá, depois dos quarenta e poucos anos, porque eu não comia nada disso, tomate não comia, cenoura não comia nada. Ixi, mas por quê? Porque lá na infância, talvez, não sei, talvez a minha mãe forçou eu a comer, talvez meu pai forçou eu a comer, ou disse, ah, alguém disse, oh, isso aí não é bom, isso aí não presta, sei lá, não interessa mais também. Então Aí eu consigo começar a mudar quando eu percebo que isso está em mim. E lembre-se, todo problema, seja, não importa se é para você ficar rico, para você encontrar um grande amor, para você encontrar paz e espírito, problema com os filhos, tudo isso vem lá do passado. E aí você tem que começar a enxergar o que você faz hoje que não dá o resultado que você quer. Se você quer aprender isso, como é que é? Nós temos um questionário aqui na academia, que eu faço uma entrevista pública, uma pré-entrevista para quem vai fazer o curso conosco quem vai fazer o curso eu vou lá faço uma entrevista leva uma hora e meia mais ou menos onde ele vai responder mais de 30 questões e ele vai começar a enxergar aonde está o furo aonde está o erro se você deseja também entre em contato conosco né Perto aí vai na academia do ponto vai na site vai na, na no Face lá tem essas informações porque é com isso que eu trabalho hoje se você não reconhecer quais são as tuas crenças limitantes quais são as tuas crenças ocultas se você não reconhecer como é que foi a tua programação lá você não vai sair do buraco, vai ficar aí pode fazer quantos cursos você quiser como eu fiz antes de eu reconhecer tudo isso, antes de eu conhecer o método Agile, eu fiz vários cursos nunca cheguei a lugar nenhum já falei demais, um grande abraço um beijo no seu coração solicite esse formulário você vai gostar um grande abraço e um beijo. Tchau. Até a próxima.